Cadê o bolão? Cadê o bolão? É uma roça Ei, é, mas esse, esse bolão trabalha Ó oh. é. Fala pra ele guardar um queijo pra mim Que eu copo dele É o... hora eu vou... hora eu vou passar e eu vou levar o queijo Agora que tiver Deus abençoe Quanto que é o queijo? é yeah. Fala pra guardar um pra mim, viu? Ô, oh, aí que eu vou ficar com mais vontade de comer esse queijo. Falou, gente. Obrigado, obrigado, Zé. Aí, a, a prefeitura aqui, ó. Pai, eu conheci mais uma, mais uma. Essa é chama Maria Rafacho É, a segunda esposa dele, né? É. A primeira, como chamava? Do, do Zé? É, do, do, do... Não, ele não... Não, é do Zé, não, do Bolão. A primeira esposa dele, como é que chamava? De quem? Do Bolão. Do Bolão? Chamava Neuza. Neuza, né? É. Nós vamos, nós vamos descer ali mais na frente ali. É, sai mais. Gente. É. Fica passando perto de Velor, não, não só. E de essa que... casa aqui, de quem que era essa daí? Essa casa aqui é do São Antônio. E ele morreu e agora é do filho dele. O filho dele é engenheiro, lá daquela usina de que chama? Paraná, lá. Aquela é. É usina grande lá. Ele é engenheiro lá. E todo ano ele vem passar. Fica é. aí o mês inteiro. E o, e, o, e o Zé Márcio é aqui, o pai dele, aqui na frente. É. O Zé Márcio, Márcio. O, o Márcio, aquele que foi presidente da Câmara. Ah, o Márcio? É. Eu chamei ele de Marcinho. O É. Ele é companheirão do Cidney Rocha. Ele não é o Cidney Rocha, não, do Gil Gil Souza. É. Ele mora aqui, o pai dele, aonde que mora? Já passou. Já passou, né? Passou. Aqui nós já estamos chegando no, no bastioninho né? É. E aqui, esse comércio aqui é de quem? Eu cheguei é um dia, E aí, será o que, que eles vão fazer aí? Iam... Aumentando o mercado. Aumentar o supermercado? É. É Bastionin, tá Aumentou bom. Aumentou pra lá, agora também aumentando pra cá. E ali na frente é dele também, essa, é, essa esquina, né? É. Ah, é. O Sr. Raul, aqui tem uma história meia macabra, né? Essa é casa não, aqui, né? É do... não, se não, não, não o O do homem do, que foi decolado, é, né? É, passaram a estar com o E era pessoa boa, né? Era, e era, de fora, e era um comércio, né? Era um comércio. Vamos pra frente aqui. É o Sr. Olívio já me falou o nome dele. É. Eu tô achando na hora que se eu tiver na idade do Sr Olívio, o senhor vai estar tá com a cabeça mais esquecendo mais coisa. Vai, vai, e essa aí, casa aqui de quem que é? Esse é do, do Antônio Barbeiro, já morreu também. Antônio agora. Barbeiro? É. Eu não filmei a casa não, porque eu precisava de voltar para filmar. É. E aqui é, era do Sr. Agostinho Espirandé? Ah não. não. Aqui é do Golfinho de lá. Do lado porque de lá. No, Luiz Gilberto. Luiz Gilberto. Luiz Gilberto. É. é aquele mapa dos café eu pegava muita gente, tinha selecionação de café, tinha tudo. Agora é só depósito. Das fazendas disso, só faz tudo pra cá. Aí fica cheio de café. Aqui já é a escola, né? Aqui é a escola. João de Faria. João de Faria. João de Faria. Aí depois a outra ia é a Amélia Coelho, depois a outra é Jastrinho. São três escolas aqui? É, seguinte quatro, tem a outra ali que é o escola de, de criação. O João de Faria. O João de Faria. Ensino médio. É, isso aqui já foi feito pelo prefeito de Franca, quando ele chegou. Gozoem? É, o nosso Gozoem. Agora essa azul aqui, o que é, que é? Aqui é a escola. Como, como é. é que chama essa escola? É. É. Amélio Coelho. Amélio Coelho. É. É, uma, é uma família muito distinta, né? Aqui é biblioteca. Biblioteca. É. Muito bom. Aqui na frente é um... Aqui é a escola é, Jarsi. Foi construído na época do Joaninha, prefeito. O Joaninha. É, foi Aqui nós estamos indo na avenida. Agora, a... na frente ali à esquerda, é a escola Semei. Semei. É da dona... Aparecida, que era. Comandava as coisas, ajudava os pobres, né? Aí pôs o nome dela. Ah, tocou a campainha. É. A menina ela gosta quando ela faz gosta. isso, né? Escutar essa.. Esse aqui é o centro odontológico é, aqui é Mariano. Aqui nessa escola aqui, ó, a minha esposa trabalha aqui, A esposa do senhor? É. Como que chama a esposa? Carmen. É, é pra por, beirado por aí. É. Emei escola municipal de ensino Aparecida Guilherme Garcia. Bonito aqui, né? É. Eu vou dar só uma viradinha aqui, uma ré. A prefeita Catius não vai achar ruim comigo não. Fazia, porque eu vou é, filmar isso fazia. aqui. Eu tô fazendo um serviço aqui que é. Aí ó, olha que beleza. Não é. tô atrapalhando o trânsito. Não tô trabalhando. Ninguém tá vivo. Você vai dar só um pedacinho de conta, vamos? Não, não, não, vou, não vou voltar, não. Vou Só só para filmar essa escola ah. aqui. Certo? Roberto Aurélio Leonardo. É, é tio dela ou não? O Roberto? É, não, da prefeita. Ele... Não, tava parecida não tinha parentesco, não. Não, ali tava o prefeito da época, né? É, era o Roberto. Roberto Aurélio. Aurélio. Era o que da da Da, da Catiúce? Da Ela é... é... Primo. Primo? É. Aí, ó. Eu tô aqui com o Sr. O, o, o Raul. Se você sair coisa errada, aquele que é culpado, viu? que ele que é o nosso, o nosso guia aqui, ó, viu? É. você eu... aí ó. É. Sou Raul. Eu fiquei muito contente, é. senhor Raul, de conversar com o senhor, de conhecer o senhor, que eu já tenho um vídeo com o senhor, né? E agora nós estamos indo lá no Zé Carlos, no, no Paulinho. Paulinho. É o, Zé Carlos, o Zé Carlos tá aqui pra frente, né? Coitado do meu amigo. É. Deixou muita história bonita. Então. E ele, ele não vai ver essa caminhada nossa, não. Aqui mora a prefeita. Né? A prefeita mora aí? É, Catiúce. Catiúce. Aqui Acho que morava o Roberto. É a casa dele. Do Roberto. É. Bom, mas ele já foi, né? É. é. Ô prefeito, Deus abençoe, viu? É. é já está no segundo mandato, né? É. E ela é querida e o pessoal gosta muito Então. Né? É. E ela estava desafiando o pessoal para fazer a. O IBGE, né? Fazer é. o cadastramento aí para ajudar a prefeitura. Aí já tem. Nós não fomos para frente, não, que não queria ir lá no, no coisa. Mas a gente pode descer aqui, né, Só Pode, Paulo. Aqui é mão para É só lá na. Que é mão única, né? Lá em cima. Cristais Paulista é. Conhecendo aqui Eu das pessoas antigas aqui de Cristais é. Trabalhou na prefeitura com, Na primeira gestão do é. senhor do prefeito aqui ó. Fabinho Pinheiro a Antena Aqui pra cá a gente saindo não tem Tem que vir aqui é, mesmo né é melhor. Tem uma pracinha bonita aqui né é. Cristais cresceu muito né senhor Cresceu Essa senhora aí Tá pegando a chama É. Ai, não tem ninguém atrás da gente só é. é. não tem ninguém aqui atrás de mim não. então eu vou fazer o seguinte eu não vou eu não vou virar olha essa árvore ah, aqui gente, que, que tamanho que bom, tá Flamboyante isso aí é da época do senhor que plantou essa árvore aí ó foi aqui, é essas árvores crescem muito rápido e é, tá muito baita árvore. Bom. Ai, companheiro, então. oh, eu tô bem com medo aqui. Eu tô bem acompanhado aqui. Não tem perigo, não? Oi, deixa eu ver. Não, tá muito bem acompanhado. Eu sou Raul. <risos> não tem perigo de me assaltar, não? Não tem. É o Raul É mais um que vai fazer propaganda antiga do Cristais É, ué, tá eu aí gosto, Eu gosto de ver você ver que você fez já com o final do Solinho Final do Valentim Aquele pacãozão, Ah! E... Como é que é seu nome? É Ronaldo Pode andar sossegado, Pode andar sossegado. Eu, eu vou Não, eu vou filmar vocês porque se acontecer dele me assaltar Vocês que é culpado, viu? Ai, <risos> ai aí, aí. aí, ó. Cristais Paulista Como é que chama esse bolso Valeu, gente! Um abraço! Obrigado! Obrigado! É. Falou! Obrigado! Esse é o assunto civil que eu faço, viu, vendo, Raul? Ah, mas gosta, né? É. é uma coisa muito boa, né? Registrando a história de cristais. É e é mesmo! Isso aqui Você que a tem que fazer. Nessas outras cidades é. também, É. Patino, Tirapuã, mas a, a minha preferida, não estou falando muito é. para puxar ninguém, é a Cristais Paulista. Então. Porque aqui eu tinha o Solívio, né? É. Que coisa boa. Ali na frente é onde? Ali? É. Ali está indo um, um aqui com a sacola aqui, ou como é que chama aqui assim? Não sabe. Esqueci o nome do seu momento. O Raul Batista. Esse aí deve ter história, viu, senhor? Ah, deve ter. Oba! Ô, e aí, Tranquilo? Ei. Tranquilo? Graças a Deus. Eu sou, eu sou André? É. É o André? É o André? João André. João André. Eu já contei, ele já contou a história dele pra mim. viu? é. Já Uma já história contando. bonita. Já. tempo aí, né? É. Hoje eu sou Raul, eu sou Raul que está aqui, Vamos para frente. Valeu. Valeu. Valeu. O Paulinho é. faz crevete, faz faca. É. Ele era é administrador na fazenda, muito beijo na funda. E eu trabalho direto para ele. É mesmo? É. Ele me chamava lá, eu não contratava o dono da fazenda. Eu já me chamava e ele contratava o serviço. Era muito direito, me importava muito o meu serviço. Eu fazia as coisas certinhas, qualquer coisinha estava me chamando. A Paulinho é gente boa, viu? É, vixe boa. É um ouro. E faz coisa boa aqui nessa cidade. Ele né? tinha a oficina lá, fazia fatão, fazia aquelas facas, fazer a cor, a grama. É. Ficando de perto, muito bem feito. E o pessoal gosta do serviço dele? Vixe. E o menino dele tá ficando bom, viu? Então. Eu também aprendendo com o pai, né? É. Trabalhando. Então vamos lá ver se ele está em casa lá. Ver se ele está trabalhando. Porque hoje é sexta-feira, talvez ele já está descansando, uhum. tomando banho, querendo ir para uhum. o rancho. Raul, o senhor não vai achar ruim do seu descer não, e poxa. tocar a campainha dele lá? E na hora que ele chegar eu vou filmar ele aqui fala assim esse Ronaldo é. esse Ronaldo fica inventando moda. né gente muito boa é estamos aqui chegando aqui na casa do Paulinho o Sul Raul que está aqui ó. vai descer lá e tocar a campainha não fala político. assim, não eu eu se assim, eu preciso conversar com você que eu quero contratar você para ser o meu secretário o que vai falar? Aqui é o Paulinho. A gente tem uma admiração muito grande que é um, é um fazedor de canivete. O que ele está fazendo? Trabalhou com o Fábio Pimenta, fazenda. Ah, lá. Sou Raul, espera, espera aí chegar, não entra não, não entra não, Sou Raul, espera aí chegar, vamos ver o que que vai falar, esse Paulinho, aqui está o, o aparecido da Martinha aqui na frente, e o Sou Raul tá todo chique aí com esse colete dele, ele tá pensando que ele é, ele é, ele é, é, artista, de... opa, tudo bom? Tudo bom? Tá, sim. Dá um Eu grito tô... com ele lá pra ele vir cá. Vou chamar. É, ó, não fala nada não, fala pra ele vir cá, tem um senhor aqui conversa tá, com bom. ele. Aí, ó. Esse, esse é o Paulinho, o outro é Paulo. O caminhão do gás está aqui, ó. Passando aqui. Não, não é gás não, é. Acho que eu vim entregar a compra aqui Sei lá Alô, ah, companheiro ah. Ei, aí, cristais paulista E aí, E senhor? Como é que o senhor tá? Eu tô em pé Eu, sei. eu, eu tô deitado tá. E aquele senhor? Tá bom? Quer dizer, ali eu não conheço não Conheço não? Eu me, ali trouxe, eu me trouxe aqui, né? É. é eu tava lá na praça, lá, parou, <risos> conversou comigo... Ô Paulinho, nós estamos procurando serviço pro o Sr. Raul, você eu não tá, tem não? Você está filmando... É, tá, eu tô filmando eu sei os sei que vocês que dois que você ali. Tá Ô Paulinho, você, tá você é muito especial, viu? Olha lá, o senhor <risos> Raul falou que, falou que eu sei que era o um, um xerete lá da fazenda, <risos> ah, não era? é <risos> xerete. Fazenda do senhor Fábio, Fábio Bechama? É, nós era mesmo. Trabalhava lá? Olha ah, o gás é, aí. Quanto que é o gás, meu amigo? E o Paulinho. Tem... Pega dinheiro lá pra mim. Ih, tem... Paulinho tem dinheiro, rapaz. Dá 200, não dá nem, nem é pra comprar 200. um bujão de gás. Pega é. lá. Quanto que é o gás? 114. Olha lá. Faz 100 ou 15? Tá. Ué, então dá o Paulinho? Trouxe pra 120. Então, mas não precisa não, já está em trocada. Você tá vai beber alguma coisa, não. não dá para beber nenhuma pinga. É. Não precisa, não, não. O Paulinho, você é generoso, hein, rapaz. Eu sou o senhor Raul estava lá conversando, é, para ter um papo, falei que vinha aqui, ele falou é. assim, eu levo o senhor, mas o senhor tem a condição de se tocar a campainha para ele. Ele falou assim, não, ah. eu fiz. Você conhece o senhor Raul há muitos anos? Eu não, é a primeira vez que estou vendo esse velho aí. Oh! <risos> ele tem o costume de falar que é velho, né, São Raul. Raul? E, e ele Raul trabalhava lá com nós, ele reformava as casas lá na fazenda pra mim. Fazenda, Não é, Raul? Fazenda, como é que chamava? Fazenda. Água limpa. Água limpa. Fábio Pimenta. Isso. Eu tô por dentro. E o seu nome? Meu? É. Não é é difícil. Gésley. Gésley. Isso. bom, é. Olha o gás, olha o gás, olha o gás. Tá certo, meu companheiro? obrigado Obrigadão, viu? Ué, Paulinho, eu pensei que você tinha dado 115 para ele, mas você deu Não, só, 15. só 15. Não, tem dei só 15, ele fartou 100. Agora Opa. o pau trouxe. Ô, Paulinho, você rachou lenha? Eu? É. Muita, ué. Que madeira que vocês queimava lá na roda. <risos> é o sou é Raul. Né, Raul, o sou Raul, <risos> tinha machado bom, senhor Raul? Machado? É, para rachar a lenha? Ele o Ra... mais no serrote mesmo. O Raul rachava lenha na... Ele... Traçador. Não, ele fazia vigota com machado lá para nós. É, né? É, lavrava a madeira. Lavrava o E o senhor marcava com o que, senhor, Raul? Deixa eu ver se. É... O dedo. Com... Hein? <risos> Não, com o dedo nada. A linha, estendia a linha. Tem um, uma linha? Um cordão, é cordão, eu passo a tinta nele, vocês fizem assim. Barro branco, vai. levanta um pouquinho, solta, tac, <risos> aí fica marcado. Ô gente, hoje é sexta-feira, vocês estão trabalhando ou tá? Nossa, ué, nós vai. somos pobres, né, Ronaldo? que pobre dá, ô Paulinho. Ô, São Raul, aí foi muito bom, viu? Obrigado, senhor. Onde tira a desligação? Você do Gustavo? O senhor é a avô do Gustavo? Sou a avô do Gustavo. E faz tempo, hein? Faz quantos anos? Ah, faz 27. <risos> 27 Filho anos. do Ralf? Filho do Ralf ou da menina? Pessoal, o Ralph. Isso aqui é serviço do Paulinho, canivete. Faz cada facão, cada faca. Bonito, viu, Paulinho? Você é um artista. Parabéns, viu? Par... <risos>